Beleza? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Você sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E você sabe que aqui na voz do Coelho tem todas as informações da prévia de sempre que acontece na rodada da Bundesliga ou quando o Borussia Dortmund está jogando. E dessa vez não é diferente. Até porque, nesse sábado, o Borussia Dortmund vai enfrentar a equipe do Bayern Everkusen. As duas equipes brigam por vaga direta da Liga dos Campeões. E mais do que isso... Tem um Borussia Dortmund numa situação de briga por título. Até porque a diferença por líder do bairro de Munique ainda é muito pequena. E dependendo da situação da rodada do final de semana, pode até assumir a vista de liderança do Campeonato, dependendo, evidentemente, de toda a situação que a rodada vai reservar, vamos dizer assim, dentro do final de semana. Então, essa rodada ela pode ser fundamental. E é um duelo em que você tem um Bayer Leverkusen que precisa voltar à Liga dos Campeões da Europa. Principalmente pelo fato de que precisa de ter um resultado consequente para ter uma chance de classificação maior. Já que precisa avançar melhor dentro da Bundesliga e vai enfrentar aí esse time do Borussia Dortmund. E tem aí o Hala como grande sensação, mas que terá como ausência o Marco Reus, ele que teve uma lesão muscular na reta final do jogo contra a equipe do Werder Bremen, na derrota por 3 a 2 uh, para o Verde Bremen na Copa da Alemanha, lá no Wesley Stadium. Então, você tem aí uma consequência de situações que podem acontecer irreverente uh, para o jogo de... desse sábado. Na Bahia Arena, jogo fora de casa, jogo de bicílimo. Então, vamos então aqui, as informações para você... Desse duelo que vai ser espetacular, hein? O Bayern Leverkusen, o quinto colocado no campeonato. Enfrenta o Borussia Dortmund, que é o terceiro colocado no campeonato. Ao todo, são 81 jogos entre as duas equipes. São 27 vitórias do Bayer Leverkusen. 22, vitórias, 22 empates do, entre os dois. E 32 vitórias do Borussia Dortmund. A arbitragem será do Marcos Schmidt. Na cidade de Stuttgart, ele que já um jogo do Borussia Dortmund, o uh, um empate em 2x2 contra o Weintracht Frankfurt. Ele terá como auxiliar o Christoph Gunnisch e o Christian Banduski. O quarto árbitro é o Florian Batuber e o, e o árbitro de vídeo, que fica na central em Colônia, é o Benjamin Brandt. O pai deve o recurso, ele vai vir a campo com Lars Bender, Jonathan Tah e Sven Bender. Sinkraven, Walgatner, Palacios, Berarab e Kai Havertz, ele que está sendo alvo de vários clubes da Europa, inclusive o próprio Borussia Dortmund, né? Inclusive Julian Brent, já desde as últimas duas convocações na seleção da Alemanha, tem tentado convencer aí o Havertz a vir para o Borussia Dortmund. Inclusive, o próprio Havertz disse nessa semana que para ele seria um sonho, e o melhor para ele seria ir para o Borussia Dortmund, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer aí, pensando aí já, na próxima temporada, se o Harvard vier, seria sensacional aí para o time negro para a próxima temporada. Mas, por enquanto, tá aí do Leverkusen, uh, vamos ver o que, que vai acontecer nessa novela uh, daqui para frente. Tem ainda o Leverkusen, o Diabi e o Volan lá na frente. O Bancurigazia vai fazer o Leverkusen, vai ter o Lombi, o Zekan, Dragovic, Tadzoba, o Weiser, o Wendel, o Amiri, o Stam o Alaio e o Bailey. Jogador também fundamental aí da equipe do Bayern Leverkusen, esse jamaicano que já há umas três temporadas consecutivas vem rendendo bom futebol. Aí com o técnico Peter Boss, que foi técnico do Borussia Dortmund. lá em meados de 2016, né? Uh, quando acabou sendo demitido, depois da sequência de resultados ruins, né? Aquele 4x4 contra o, o Chaco 04 e aquela derrota exatamente para o Varebrema, hein? O signal do Napar, que agora, praticamente aí quase três anos depois, é, vai enfrentar é seu ex-clube pela segunda vez. Uh, e vamos ver o que, que vai acontecer aí, né? Lembrando que estão fora do Bahia Becúcio o Aragonês, com lesão no joelho, o Dempara, que está contra o terceiro expulso, e o Paulinho, que está no quadrangular final, né, do pré-olímpico, que está acontecendo na Colômbia, né? O quadrangular final que, vai, que está acontecendo em Bucaramanga, na região litorânea, o Brasil que vai pegar a Argentina no próximo domingo, com a obrigação de vencer ou vencer para garantir a sua vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai acontecer no meio desse ano. O uh, Palacios deve substituir o Denbai na partida de amanhã, e o Bob Gardner, aí, uh, dúvida em relação ao jogo, senão aí pode ter três alternativas, Bender, Amiri ou Screen Graven. O Volan uh, e o Stoker aí, pode ser aí até as atenções para que o Hummels tenha aí, a atenção porque o Alaio tem marcado muitos gols esta temporada e o Sven Bender vem tendo um problema, já está recuperado de um problema muscular, por isso volta a equipe do Bayern Everkusen. Tchau, Borussia Dortmund deve vir a campo com o Burke. E poderemos ter aí pela primeira vez como titular o americano Ele que entrou na reta final do jogo contra o, o Werder Bremen, né, no lugar do Royce, que estava machucado, né? E foi a terceira alteração daquele jogo, né, e ele jogou no meio-campo, né, ele não jogou como zagueiro, como tá de costume, né, então, mas ele vai jogar como terceiro zagueiro na, na partida de amanhã, tal que tudo indica, pelas prévias que têm sido feitas desde ontem pra cá. O Rúmeus e o Zagadu, Hakimi, não sabe se o Pitsec pode ser titular, vamos ver aí como é que qual vai ser a questão, né. O Brandy, o Witzel e o Rafael Guerreiro. Ele que voltou a treinar ah, com o time do Borussia Dortmund. Ele que teve um problema muscular que o tirou do jogo de terça-feira. Lá da Copa da Alemanha. Mas agora ele está de volta. Aí é o time ele que jogou muito bem no final de semana passado. Na Bundesliga. E é um jogador que, contra o União Berlim, que jogou muito bem. E é um jogador que, olha... Quando joga bem, focado, né... Tem uma questão defensiva ofensiva, muito grande, muito boa. É um jogador que pode ter um diferencial muito grande para esse Borussia Dortmund aí, como Ala, né? Está jogando como Ala, o, o, o guerreiro, né? Assim como o Hakimi. E pode ser que o Pitzek volte a jogar como Ala. E vamos ver o que, que vai acontecer. O Giovanni Reina, ele que entrou no jogo contra o Werder Bremen na Copa da Alemanha, jogou 24 minutos, ele que tem, vem entrando aí nos últimos jogos da Bundesliga, né, para ganhar minutos. Este menino de 17 anos de idade, ele que marcou o golaço, né, que diminuiu o placar, né, do, do 3x2, né, uh, e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa da Alemanha, com 17 anos e 82 dias, marcando seu primeiro gol como profissional do Borussia Dortmund. Ele que, na Young League, que junta o sub 17 com o sub 19, né, que a para ser aí uma Champions League juntando as duas categorias. Ele tem sido fundamental lá também. Ele marcou uh, quatro gols e outras sete assistências. Tem é jogado demais o, o Reina. E ele foi inscrito para a Champions League. Para a fase já de mata-mata. Além dele, estão inscritos também o american e o Hala, né? Já, já já a gente vai falar mais dele. O Sancho, uh, que é o outro jogador importantíssimo é aí. Que tem se dedicado bastante. E o Hala que fez o gol contra o Werder Bremen, já marcou aí oito gols nas últimas partidas, desde que ele chegou ao Borussia Dortmund, contando Bundesliga e Copa da Alemanha. São sete gols na Bundesliga, e esse gol da Copa da Alemanha que ele marcou ah, na partida lá contra o Werder Bremen, ele jogado muito bem, é um jogador diferencial muito importante, o tipo posicionamento de área. Espetacular. No final do jogo, lá, contra o Werder Bremen, quase empatou o jogo. Quando ele cabeceou, e o goleiro fez uma... O que fez uma defesa absurda, né? Mas é um jogador muito interessante. Um jogador que tem jogado muito bem aí pela equipe do Borussia Dortmund. No Banco de Zé, nós podemos ter o Hitz, que foi muito mal uh, contra o Werder Bremen, apesar de estar sem ritmo de jogo, mas apalhou uh, em pelo menos dois gols contra o Belém, né? um negócio temeroso, diga-se passar. Uh, não, o Ritz tem que melhorar aí, né? nessa essa questão aí. Né? O Akanji, que todo mundo tá falando que o Akanji vale fica fora. Ele que, tá, ele que realmente está merecendo um banco, acho que é grande realidade. Não vem jogando bem há bom tempo. O Palerdi, esse mereceu uma oportunidade para jogar, até porque o Dortmund prometeu para ele que ele poderia ter mais oportunidades nesse segundo semestre. Apesar que o Lucian Fabio tem dito aí nas últimas entrevistas que o Palerdi está verde, só que podemos dizer assim. Ah, daí temos o Murray, o Pitzek, o Schmelzer, que já está recuperado de contusão, O Nico Schulz, que jogou como ala no jogo de terça-feira por conta que o Guerreiro estava fora e foi um desastre. Vamos combinar. Nekuchus todo atrapalhado defensivamente e ofensivamente. O da Hood uh, também aí no Banco de Gazevas, O Thorgen Hazai, que foi muito mal nos últimos jogos. uma possibilidade de realmente ganhar no Banco Ligas Até porque contra o Berna Bremen, ele também foi muito mal. Uh, fez uma partida realmente muito abaixo daquilo que se espera. O Rashik e o Mario Götze, que está vivendo seus últimos momentos de Borussia Dortmund. Já que ele vai sair na próxima temporada de graça... Para algum lugar, não se sabe aonde, mas alguns dos indica que ele pode ir para o Hertha Berlin na próxima temporada. Lembrando que o Carlos é um jogador que tem indo muito bem na categoria de base, na categoria de base. é um jogador para se ficar de olho nesse garoto. Muito bom jogador, tanto no sub-17 quanto no sub-19, é um jogador que pode ser muito útil para o Borussia Dortmund a médio e longo prazo, em olho nesse garoto também. Estão fora do Borussia Dortmund para esse jogo. De Lenin, que está aí voltando de contusão, né? Já voltou a treinar com bola. Pode ser que ele volte mais para frente. Aí, é, para o Borussia Dortmund, que teve aquela lesão seríssima de ligamento, né? Que foi um negócio horroroso, né? Pela seleção da Dinamarca. O o que vai estar com o time sub-23. O Royce que está com problema muscular, vai ficar um mês fora. Que vai tirar o jogo, por exemplo, contra o PSG. E o Ruben Haun, que vai estar com o time 2. É, então, essa aí é a situação. Ah, lembrando que o Reina pode entrar no lugar do Toggen Hazard E... Para a função. E o campo pode ser que ele comece como titular pela primeira vez. No Borussia Dortmund, como eu falei, ele entrou durante o jogo contra o Werder Bremen. Próximos três jogos do Leverkusen. Amanhã... Baio Leverkusen, Borussia do ao vivo, duas e meia da tarde, ao vivo no Fox Sports, com a narração do Théo José. Jogo importantíssimo, jogo na Baia Arena, que o Borussia do ganha áreas ainda mais de decisão nessa cada final de temporada. Depois, o Bayer Leverkusen, no dia 15 de fevereiro, às 11h30 da manhã, vai enfrentar a União Berlim, fora de casa. E aí tem um jogo da Europa League contra o Porto, no dia 20, às. Se não me engano, 5 da tarde. Se não me falha a memória. No horário de Brasília. E... Eu, tarde o Por conta de ter ficado em terceiro lugar. Na fase de grupos da Champions League. Tchau, gurus. É do vai ter aí o Bayern de em, Amanhã. Uh, depois vai pegar o Eintracht Frankfurt. Sexta-feira. 5 e meia da tarde. Horário de Brasília. E nós vamos ter no dia 18... Às 6 seis da, seis da tarde, se eu não me engano, lá de Brasília. O jogo da Champions League. no grau do na PAC no dia 18, na outra terça-feira, contra o Paris Saint-Germain. Jogo importante demais para o Borussia Dortmund também, principalmente. Até porque o Borussia Dortmund não conquista um título desde 1997. Até mais de 1996, Bom, no convô gerais, hein, então, são 81 partidas. Com 27 vitórias, do Bayern Leverkusen 22 empates e o Borussia Dortmund venceu 32 vezes. O Bayern Leverkusen marcou 117 gols, enquanto o Borussia Dortmund 129. No primeiro turno, o Borussia Dortmund atropelou o Bayern Leverkusen por 4 a 0. Inclusive, foi uma grande atuação de Royce, de Brent e de Sancho, principalmente, que jogaram demais naquele jogo. O, os dois times nessa atual temporada, o, o, o Bairro Ebrecus é o quinto colocado, tem 34 pontos, com 10 vitórias, 4 empates e três derrotas, 31 gols marcados, 24 gols sofridos, média de 1,55 por jogo. Tem como jogadores com mais jogos, como titular, o Radek com 20 partidas, o Bolan é o artilheiro do, do Bayern Leverkusen, com 7 gols da Bundesliga. O, o, o Wendel tem um jogo com 5 cartões amarelos. E o Beiri com dois cartões vermelhos Jogador com mais minutos, o Radek com 1.800 minutos. E o Radek com 20 jogos como titular E o Araio, nove jogos como reserva utilizado. Já o Borussia Dortmund está em terceiro lugar, tem 39 pontos. Em 20 jogos são 11 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 56 gols marcados, 28 gols sofridos. Média de 2,80 por jogo. Tem o Julian Print com 20 jogos aí com, ah, na temporada. O Sancho é o atireiro do Borussia Dortmund na Moura Ziga, com 12 gols marcados. O empatado com o Marco Reus, né, inclusive, né? O Romens conseguiu cartões amarelos. Nenhum jogador aí com cartão vermelho. O Akanji, o um jogador com mais minutos, com 1.636 minutos. O jogador com mais jogos como titular, o Rummels com 18. E o Julian Brandt foi o reserva, que acabou virando titular, né? Com 7. Uh, basicamente, então, é isso. Uh, é uma expectativa de um jogo muito importante. E é que o Borussia Dortmund realmente precisa de fato vencer, se quiser brigar, pelo título da temporada. E esse momento pode ser crucial para a sequência da temporada, até porque tem jogos pedreiríssimos daqui para frente. E o Dortmund precisa de vitórias importantes para poder voltar, quem sabe, a conquistar a Moura Ziga depois de tanto tempo. É isso, devendo que o Dortmund não vence a Moura Ziga desde a temporada 2012-2013. Um abraço para vocês. Amanhã estaremos de volta com a repercussão do jogo para você. Valeu!